Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo da nossa disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Bom, hoje nós vamos trabalhar é, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, mais conhecida como LINDB. E com relação à LINDB, a gente vai começar abordando justamente é, três assuntos, a vigência, a validade e a eficácia. Bom, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela já foi conhecida no passado como Lei de Introdução ao Código Civil, mas houve uma alteração, então, apenas na terminologia, mas o conteúdo da lei continua sendo o mesmo. E isso por quê? Porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela não é aplicável somente ao Código Civil mas ela é aplicável a todos os ramos do direito, sendo conhecida como um sobre-direito ou um super-direito, tendo como objetivo justamente o quê? A elaboração, a vigência e a aplicação das leis. Então, o propósito né, da Lind é justamente o quê? Tratar a interpretação, a integração, a aplicação de leis no tempo e no espaço, inclusive no que tange ao direito internacional privado. E qual que é a estrutura da LINDB? Então, a LINDB nos artigos 1 e 2 ela vai tratar sobre a vigência das normas, no artigo 3 sobre a obrigatoriedade das leis, no 4 a integração das normas, no 5 a interpretação das normas, o 6 a aplicação da lei no tempo, o 7 ou 10 a aplicação da lei no espaço, que está relacionada, então, ao direito internacional privado. E mais recentemente, em 2018, né, foi inserido os artigos 20 a 30, que vai falar sobre as normas de segurança jurídica, eficiência na criação e na aplicação do direito público, e alguns desses pontos nós iremos, então, abarcar aqui. Então, as principais características da LINDB são justamente o quê? Ser um conjunto de normas, sobre normas, pois é uma lei que disciplina outras normas jurídicas, então, assim, assinalando-lhes a maneira de aplicação, entendimento sendo chamada, então, de lei das leis. E também pelo fato dela de ser aplicável a todos os ramos do direito, e não apenas, como eu disse para vocês, ao direito civil. Ou seja, ela ultrapassa em muito o âmbito do direito civil. E a gente pode, inclusive, afirmar que os dispositivos da LIDP contêm normas do superdireito ou sobre direito. Bom. Vigência, né? Quando a gente fala de vigência, a vigência, como eu coloquei para vocês aqui, até numa definição do professor Ramos e Granstrup, ele é um conceito correspectivo aos tempos e ao espaço, ou seja, uma lei, ela vige em certo território, ou seja, Brasil, e por um intervalo de tempo, pode ser por um tempo ser criada por um tempo indeterminado, né, e aí vai deixar de existir até que perca a eficácia ou seja revogada, ou às vezes há leis que são criadas por um tempo específico. E aí, o que que traz justamente, né, é, o artigo primeiro, Caput? Fala que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, se a norma não expuser né, expressamente uma data a partir da qual ela passa né, a, a vigorar no Brasil, ela, então, vai passar a vigorar 45 dias depois da sua publicação. Então, ela vai entrar em vigor a um só tempo em todo o país, ou seja, 45 dias depois dessa publicação. Se não houver o quê? Data estipulada, diferente desses 45 dias, para sua entrada em vigor, tá? Mas também, no próprio artigo 1 é, a gente vê, então, que por ela entrar em vigor ao mesmo tempo em todo o território, a gente vai estar falando justamente do princípio da vigência síncrona, ou seja, significa que a lei, ela passa a possuir obrigatoriedade em todo o território nacional de forma simultânea. Mas e no estrangeiro, né? E na embaixada é, do Brasil, lá nos Estados Unidos, é, nos consulados lá na França, a partir de quando? Né? Então, nesse caso, o artigo 1 é, parágrafo 1 vai falar que nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Então, eu até coloquei aqui né, um destaque, Três meses. Por quê? Porque muitas vezes se coloca 90 dias, não são 90 dias. Três meses pode ser um pouquinho mais de 90 dias, dependendo dos meses que se pega. Ou pode ser um pouquinho menos de 90 dias. Se a gente pegar fevereiro, por exemplo, março e abril. Então, pode dar menos de 90 dias. Então, o certo é três meses, tá? Então, o artigo 1, parágrafo primeiro, ele distingue três situações. Então, o início da vigência é contado da publicação é um prazo padronizado, o início da vigência é um prazo diverso do padrão, que são os 45 dias, e o início da vigência em território estrangeiro, quando lá for aplicável a lei brasileira. Esse período entre publicação e vigência, a gente chama de vacácio-leges, tá? Então, esse período, ele tem uma denominação, vacácio legis. Então, no território nacional, a lei inicia, se não houver alto prazo, sua vigência 45 dias após a sua publicação. Esse período é chamado de vacácio-legis ou vacância, e tem por objetivo justamente permitir a adaptação é, das pessoas à lei, para que elas tomem conhecimento. É a regra, tá? Mas não é uma regra absoluta. Por quê? Porque a própria lei, cuja vigência pode se iniciar é, num outro período de maneira diferente, tá? pode estabelecer um prazo inferior ou superior a 45 dias. Como também eliminar esse período da chamada legis, estipulando, estipulando que a sua vigência se dê de imediato. Então, o que, que acontece? Durante a leges a lei ela já existe, porém ela ainda não tem vigência. tá? Ela existe? Existe. Mas ainda para se tomar conhecimento... Pense esse prazo, e só depois desse prazo é que ela passa a ter, então, verdadeiramente o que a gente chama de vigência. tá Aí eu coloquei para vocês aqui também o artigo 8º, parágrafo 1 de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, de 1998, que fala que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabelece períodos de vacância, Faz-se como? Inclui a data da publicação, então foi publicada hoje, começa a se contar a partir de hoje, e do último prazo. Então, deu 45 dias, ela entra em vigor no dia subsequente a essa consumação integral. Porém, se antes dela entrar em vigor, ocorrer uma nova publicação do seu texto, para corrigir, de repente, até questões gramaticais, ou um prazo que saiu equivocado, né? o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr de uma nova publicação. Por que de uma nova publicação? Porque ela ainda não entrou em vigor. Então, ela ainda, apesar de existir, ela não entrou em vigor. Então, se contou ali 15 dias, precisou fazer é, uma alteração, depois dessa alteração começa a ser contado de novo, novos 45 dias ou outro prazo diverso, se houver esse prazo diverso. Já as correções a textos da lei já em vigor, a gente vai considerar uma lei nova. Então, aquela lei ela só foi alterada, não entrou em vigor ainda, continua sendo a mesma lei, só conta novo prazo, mas se ela já entrou em vigor e precisa fazer correções, aí então a gente vai contar tudo de novo, só que já não vai ser a lei, por exemplo, número 2, vai ser já a lei número 3, tá? Ainda com relação ao artigo 1 né, é, é o que a gente falou, né? E aqui também a, pode haver, né, correção então antes da publicação. Então a norma ela pode ser corrigida sem maiores problemas. Correção no período da vacatio legis, que é esse período entre publicação e a entrada em vigor. Então a norma ela pode ser corrigida, mas tem que contar novo período da vacatio legis e a correção após a entrada em vigor, e aí vai ter uma nova norma de igual conteúdo, só que com essas correções. E, no caso, correções imprescindíveis. Né? E aí eu faço um questionamento. Né? As leis elas podem ter vigência temporária ou excepcional? Sim, elas podem ter, sim, essa vigência temporária ou excepcional. E isso com base no artigo 3º do Código Penal, que fala que a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica seu fato praticado durante a sua vigência. Então, leis temporárias são aquelas que contêm prazo, dia de início, dia de fim, de vigência, previsto expressamente tá, no corpo dessa lei, e as leis excepcionais são aquelas que vinculam o prazo de vigência a determinadas circunstâncias, como, por exemplo, Estado de sítio, estado de defesa, um conflito armado, uma epidemia, né? Que a gente teve agora a pandemia, né? Nos últimos anos. Então, nessas situações, pode-se criar leis excepcionais que vão vigorar enquanto tiver ocorrendo essas situações extraordinárias. Bom, ainda com relação a, a essa questão, né? A gente começa, então, a, a falar aqui ainda, né, no caso da vigência, que ela é um critério puramente temporal da norma, que vai desde o início da sua obrigatoriedade até a perda da sua validade. Então, uma vez que exista uma lei, ela pode ser válida como ela pode ser inválida. Tá? Como assim? A validade ela é um plano diferente do plano da existência. A norma ela pode existir, mas essa norma ela tem que estar compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior brasileira. Então, eu não sei se vocês recordam, é, quando nós vimos lá no módulo 1 um, da pirâmide de Kelsen, que lá no topo está a Constituição Federal, depois tem as normas infraconstitucionais. Então, essa norma infraconstitucional, ela não pode o quê? Conflitar, ser incompatível com... A Constituição Federal. Então, a gente fala justamente nessa necessidade, né, de observar essa questão. Então, a vigência temporal, ela está ligada à validade, mas é diferente, tá? Vigência e validade são dois pontos dentro do direito de suma importância, mas que não se confundem. Por quê? Porque uma norma válida ela pode ser promulgada. Porque ela, mas ela ainda pode não estar em vigor. E para que tenha validade, a lei depois de ela tem que passar por algumas fases. né Que fases? A elaboração, geralmente, né, é, pelo poder legislativo, se for uma norma federal, vai passar pelas duas casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem que ter a promulgação, que torna a lei existente, mas não ainda obrigatória, a publicação, que a norma jurídica, então, entra em vigor e sempre em direção o quê? Ao futuro. E para que se tenha vigência, também tem que ter três momentos. O início, a continuidade e a cessação. Quanto à validade, ela está num plano diferente da existência. porque Ela depende, compatibilidade, como eu disse para vocês, da lei com a Constituição Federal. Se eu não tiver essa compatibilidade, a gente vai falar que essa lei ela é considerada o quê? Inconstitucional. E aí eu peço uma atenção para vocês, porque uma vez que exista uma lei, ela pode ser válida ou não, tá? E aí entra a questão justamente do quê? Da validade. Então, quando a gente fala da questão da validade, a gente vai ter um aspecto técnico-jurídico, formal, que fala-se de uma norma válida, quando criada segundo os critérios já estabelecidos no sistema jurídico, tal como, por exemplo, respeito à hierarquia, à Constituição Federal, há também a questão da aprovação e da promulgação pela autoridade competente e o respeito a prazos e ao quórum. Então, tem leis que é, são mais simples de ser criadas do que outro e que um quórum é simples, no outro quórum é qualificado, tá? E também o conteúdo de acordo com as de designações da competência para legislar. Por quê? Porque tem leis que são de competências da União, tem leis que são de competência do Estado, por exemplo. Há também o aspecto do fundamento axiológico, né e também é, é importante a gente falar sobre um outro ponto, que é justamente o quê? A eficácia. Da mesma forma que validade não se confunde com vigência, a eficácia também não se confunde com a vigência, apesar de ambas terem uma ligação estreita entre si. A diferença básica está justamente em que fato. A vigência ela atua do presente para o futuro. A eficácia ela pode atuar tanto do presente para o futuro, quanto do presente para o passado, o que faz levantar então a questão da chamada retroatividade das leis, além da questão de se saber se a norma jurídica ela é inválida ou válida, se é uma norma constitucional ou inconstitucional. Então, para a norma ser considerada eficaz, ela tem que estar relacionada a uma possibilidade mínima de ser obedecida. E aqui a eficácia, né, é, de acordo com o professor José Afonso da Silva, ela classifica-se de acordo com a dependência de outras normas. Então, a gente pode ter uma norma de eficácia plena, a gente pode ter uma norma de eficácia limitada e a gente pode ter uma norma de eficácia contida. Isso sendo muito estudado pelo direito constitucional. No caso das medidas provisórias, tá, a gente não fala em perda de vigência, a gente fala de perda de eficácia. Tá? se desde a data da publicação ela não for transformada em lei dentro de um prazo legal. Por quê? Porque a medida provisória ela tem que ser transformada em lei, e ela tem um prazo para ser transformada em lei. Não é mais como antigamente, né, em que a medida provisória ela ia né, existindo e sendo, então, é, uma, uma medida provisória que perdurava por um longo tempo sem ser transformada numa lei. E uma outra observação importante é que a perda da eficácia ela pode decorrer também da decretação da sua inconstitucionalidade. E quem que faz isso? A nossa Corte Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. E vai caber, então, ao Senado Federal suspender, então, a execução dessa lei. Bom, pessoal, encerro por aqui essa unidade 1 e a gente, então passa a trabalhar a questão da retroatividade, revogação e represtinação na unidade 2. Tchau, tchau. Até a próxima.